Fazer um chazinho de camomila aqui, né? Pra acalmar os ânimos antes dessa resenha. Oi, eu sou o Gabriel Jordan e sejam muito bem-vindos à primeira resenha de 2023. No finalzinho do ano passado, a influenciadora digital, blogueira e youtuber carioca Karen Bacchini lançou a sua linha de maquiagens homônima, Karen Bacchini Beauty. Com uma longa carreira na internet e resenhando maquiagens desde 2009, finalmente a sua linha de maquiagens nasceu e chegou a hora da gente testar. Hoje eu resenho com vocês os produtos que eu mais achei interessantes lançados pela blogueira, as paletas de rosto de contorno e blush o batom líquido e o gloss, além do principal, que é a mais aguardada desse lançamento, a paleta de sombras de Karen Bakini Beauty. Então, se você já quiser conferir as minhas opiniões e as minhas considerações a respeito de Karen Bikini Beauty, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. O primeiro tópico de hoje vai ser embalagem, né? Todos os produtos vieram embalados nesses papéis aqui, com adesivos, com o logotipo da marca. Os batons e glosses vêm nesse encarte de papel que você pode puxar pra abrir aqui, o que eu achei bem legal. A marca inteira tem essa identidade visual rosa, que era uma coisa que eu acho que quem acompanhava a Karen já tava esperando. E não tem nada além do logotipo estampado na frente e do produto, né? O nome do produto aqui na lateral, o que eu achei muito clean. As paletas de rosto, tanto as de contorno iluminador. Quanto as de blushes, tem esse design quádruplo aqui que vocês estão vendo, né? Vem com um encartezinho aqui na frente. Encaixes não muito bem feitos, o que a gente já viu na m antes, que é quem tá produzindo essa linha de maquiagens, que também é quem já produziu as linhas de Francine Elk e afinada linha de GK, não é mesmo? Os cantos das bandejas de maquiagem são arredondados, enquanto os abaletos são quadrados e fica um espaço mal acabado ali nos cantos. Mas quanto à construção aqui da embalagem, né? Do plástico, do acrílico, sei lá, muito padrão, muito funcional e muito simpático também, o branding não chamar tanta atenção assim, você já enxerga o produto de cara, apenas tem o logotipo em alto relevo aqui, gostei. E por fim uma paleta para olhos, ela lembra bastante a paleta de rosto quanto ao branding em alto relevo aqui, seguindo a mesma linha vem uma proteção aqui, o que não adianta muita coisa, porque mesmo com a proteção a paleta já tem fallout, já começou a manchar as sombras mais claras aqui em cima antes mesmo de sequer usar Aula, né? Se você observar bem, todas também são bem desalinhadinhas. Então, quanto à construção da embalagem, não me impressionou muito. E só por curiosidade, vou mostrar aqui a de blush pra vocês, né? Os blushes cremosos têm um filme plástico, literalmente, pra proteger os produtos em pó aqui. O que eu vou conversar com vocês mais tarde. Quanto à embalagem do batom e do gloss, realmente eu não tenho nenhuma reclamação assim. A construção é bem interessante. A embalagem dos batons e glosses, aprovada por mim, a das paletas, reprovada e muito da reprovação, assim como eu já falei anteriormente, é a respeito das bandejas que seguram os produtos, porque a carcaça das maquiagens não tem nada de errado, não é assimétrica, é bonita, é bem construída, então foi uma questão de não ter casado uma com a outra porém, a construção realmente pecou e pecou muito falando de cartelas e variações de cores eu vou falar primeiro da paleta de sombras, que ela tem uma história de cores que vocês imaginam que eu vou me agradar por ser neutra, definitivamente uma coisa que a Karen falou e que eu concordo muito é que que aqui você tem todas as cores pra fazer as makes neutras que você quiser. É uma paleta que ela disse ser uma paleta feijão com arroz, que é aquela paleta pra todos os dias, e eu concordo muito. Mais tarde a gente testa a fórmula das sombras. Quanto à paleta de blush, só existe uma única variação dessa paleta, né? Mas definitivamente eu acredito que quem gostar de uma das cores dessa paleta aqui vai conseguir usar sem maiores problemas, porque tem um tom claro, tem dois tons médios e tem um escuro, então tá bem tranquilo. A paleta multifuncional de contorno e iluminador, eu tenho aqui a variação. Artemis, que é a mais clara, existe uma outra variação dessa mesma paletinha aqui com outras cores com tons mais escuros, que eu vou incluir aí na tela, mas pra minha complexion, pra minha pele, eu gostei mais dessa mais clarinha que é ela que eu vou testar no vídeo de hoje o último tópico que eu vou tratar antes de eu aproximar vocês e de finalmente a gente testar essas maquiagens no rosto, é quanto aos preços, eu paguei exatamente o mesmo preço em cada uma das paletas da marca sejam elas de rosto, sejam elas pra olhos, eu paguei R$99,99 em cada uma dessas E os produtos para lábios Sendo o batom e o gloss Paguei R$39,90 em cada Eu vou fazer a minha pele aqui rapidinho Fora das câmeras Pra gente poder testar os produtos E já já eu volto Bom, gente, voltei e acabei de fazer a minha pele, né? E não se dei com nada, porque a gente vai testar primeiro a paletinha de blushes, tá? Normalmente eu começaria pela paletinha de contorno após esse a da pele, mas tô muito curioso pra testar esses blushes cremosos, na verdade um deles, né? Mas uma característica dessas paletas é que conforme você for usando, pelo próprio efeito de todo produto em pó compactado, assim que você passa o pincel, ele se desfazendo pra poder passar pro pincel, acaba passando pra fórmula em creme, alterando a fórmula dela. Existe uma solução usada, por exemplo, em paletas do Patrick Star da One Size, que é, além dessa portinha de acrílico aqui, tem outra portinha de acrílico que cobre o lado dos produtos em creme. A solução encontrada pela Karen King Beauty foi recomendar que os seguidores mantessem este filme plástico aqui que eu tô mostrando pra vocês na paleta. Então você abre um pouquinho, tira o produto daqui e cola de novo. Eu não tô brincando, essa foi a solução que a marca deu. Eu sinceramente preciso dizer que essa é uma das soluções mais relapsas que eu já... <risos> A cometerem lançamentos de maquiagem Porque é muito óbvio Desde a idealização de uma paleta Que tem fórmulas em pó e em creme Que ao usar o produto em pó Ia alterar a fórmula do em creme E essa solução de deixar um plásticozinho Pra ficar colocando e tirando Todas as vezes do uso É algo extremamente imprático Eu vou usar essa cor aqui de baixo. E eu vou vir aplicando esse blush em creme na esponjinha mesmo, tá, gente? Eu suponho que ele seja bem pigmentado. Então eu vou vir com muito cuidado, só dando algumas batidinhas onde eu julgar necessário, tá, gente? Bom, vamos colocar o plástico de volta, né? Já que essa foi a solução que a marca deu. E olha só, gente. Essa aqui é a minha pele. Com duas chuchadinhas na esponja com o blush em creme, tá? Realmente é muito pigmentado. Só duas chuchadinhas deu pra fazer esse efeito aqui. Eu gosto de um blush bem grande. Se você gosta de algo mais discreto, provavelmente você vai usar menos produto ainda. E essa quantidade aqui, eu já tô satisfeito pra o blush em creme, sabendo que eu vou vir depois com o blush em pó. Eu vou, selar o meu rosto, a minha pele fora das câmeras, né? Porque a minha pele já tá começando a craquelar aqui, principalmente abaixo dos olhos. E já já eu retorno. Bom pessoal, o rosto já selado O próximo produto em questão é a paleta de contorno e iluminador Artemis Eu escolhi a paleta mais clara entre as disponíveis Eu vou usar os dois tons de contorno Eu vou começar pelo mais clarinho e depois eu venho escurecendo E eu vou usar talvez só o iluminador mais claro Ou eu misture Não sei gente, eu tô bem na dúvida ainda Mas vamos começar pelo contorno Que é a ordem que eu realmente faço as coisas Vou vir aplicando... Vou passar para o tom mais quente O tom mais quente não, perdão O tom mais escuro do contorninho em pó E eu vou concentrar ele nas áreas externas O contorno ficou bem tranquilo assim que ele deu uma leve manchadinha Aqui, olha Do outro lado ficou bem mais suave Eu vou esfumando Mais as extremidades, eu achei que o contorno Mais claro, com um contorno extremamente Natural para mim no nariz, possivelmente, eu vou usar só esse tomzinho mais claro. E eu achei muito bonito só pra contornar o nariz. Já tô aqui cortando os meus contornos no formato que eu gosto. E antes de testar o iluminador daquela paleta, eu vou voltar na paletinha de blush. E agora eu vou usar esse blushzinho aqui, que é a versão em pó. Olha só, gente. Bem macia o toque inclusive. Muito pigmentado, gente. Muito pigmentado mesmo. Vou dar uma exagerada aqui em cima, que eu amo nas têmporas. Mas ele também é fácil de esfumar. Eu achei mais fácil de esfumar o blush do que o contorno. E quer saber? Eu vou pegar esse blush aqui bem clarinho, que normalmente eu não curto blushes muito clarinhos. E eu vou esfumar as bordas desse blush mais escuro. Hoje, 90% do meu rosto vai ser só blush. Gente, novamente, eu amo blush bem exagerado, tá? Então eu tô muito feliz com o resultado que eu tô tendo aqui, mas se você gosta de um resultado mais tradicionalzinho, naturalzinho, vem devagarzinho nessas paletas, porque elas realmente são pigmentadas e eu acho isso muito positivo, tá, gente? Só não gosto de blush que é, sei lá, tem é a pigmentação de uma sombra, mas não sendo exagerado assim, sendo bem pigmentado como esse que eu tô mostrando pra vocês, já é uma coisa que eu acho positivo sim. Finalmente, vamos voltar pra paleta. Eu acho que talvez esse tom de iluminador aqui do lado fique um pouquinho escuro pra mim deixa eu testar na pele até que não gente, ele não tem muito fundo de cor não sei se vocês estão conseguindo ver então eu imagino que talvez esse clarinho não tenha fundo de cor também, é gente eles não chegou a ser um glitter assim mas eles são uns thinnerzinhos bem grandinhos mas ah Achei a diferença. Esse tom mais escuro aqui, ele tem umas partículas que refletem um pouquinho na minha visão pra um lilás bem azulado, enquanto esse mais clarinho aqui, ele tem partículas douradas. Quando eu falo que eu gosto de maquiagem neutra, eu gosto de maquiagem neutra, né? Então eu vou, obviamente, usar o tom mais claro, é o que tem as partículas douradas. Vamos lá pra prova dos nove, bem aqui no queixo, onde mais bate luz. sem aplicar bruma antes, tá, gente? Esse aqui é o payoff do iluminador. Eu tava esperando mais, mas geralmente eu não aplico iluminador sem bruma. Eu vou aplicar primeiro no rosto inteiro sem bruma, depois eu vou aplicar bruma e aplicar de novo pra gente ver se dá uma ativada nesse iluminador aqui ou não, porque realmente bonito ele é. Mas pelo menos sem a bruma, facilmente passa despercebido. Vou aplicar um pouquinho de bruma e aí eu vou testar de novo. Olha, deu um efeito a mais, tá vendo? Então, recomendo que vocês usem com bruma. Bom, gente, o próximo produto que eu acho que é o que vocês mais são animados é a paleta de sombras de Karen Bakini Beauty. Vamos ver o que, que eu vou criar aqui hoje, né? Vocês sabem que eu amo sombra neutra, mas geralmente eu puxo pros tons quentes e hoje temos aqui uma paleta um pouquinho mais fria, né? Então eu vou retocar a minha pálpebra, coisa que eu sempre faço em todas as minhas maquiagens e em todas as minhas resenhas. Vocês já sabem disso. Eu avalio sempre os produtos como eu usaria nas minhas maquiagens pra saber se eles são bons ou não. Então quando eu retoco a pálpebra, não é porque eu tô Facilitando pro produto. Isso que eu tô falando, claro que é caso você esteja chegando aqui agora no canal, né? Quem já é inscrito, quem já assistiu resenhas anteriores, já tá careca de ouvir tudo isso. Vou retocar minha pálpebra com corretivo, como de costume, e já volto. E com a pálpebra retocada, vou começar a testar a paleta Gênesis de Karen e Beauty Vocês com certeza já devem imaginar que vai ser uma sombra marrom daqui hoje, né? E vou começar marcando toda a minha pálpebra com esse tom que eu acabei de mostrar pra vocês Que ele é um marrom mais fechado e mais frio também Em imediato, vou partir pra o tom ao lado, que é esse aqui Que é um tom intermediário um pouco mais quente E eu vou estimando esse marrom mais escuro e mais frio pra esse outro, tá, gente? Num pincelzinho maior, vou vir nesse tomzinho de marrom aqui he Hata Fallout, socorro né? Vou pegar esse rosa aqui Da pontinha da paleta Só pra colocar um pouco mais de saturação E nesse lado aqui mais claro, aqui de cima Eu venho esfumando todas as bordas Dessa sombra superior E já vi esse aqui embaixo, né Vou fazer a parte de baixo da sombra fora das câmeras Vou pegar um pouquinho da sombra branca E aplicar no cantinho interno dos olhos Só pra trazer um pouco mais de claridade Mas eu imagino que isso não dá, Tipo Virar uma pigmentação assim O que não é o que eu tô procurando hoje Mas também já serve pra vocês verem aí no vídeo Como ela performa E misturando um pouquinho dessas duas aqui Eu vou aplicar abaixo do ossinho Da sobrancelha eu vou terminar ela fora das câmeras e já já eu volto Pra gente conversar mais a respeito de tudo isso que a gente acabou de passar no posto E bom gente, esse aqui foi o resultado da maquiagem dos olhos Eu fiz um esfumado bem básico aqui embaixo Fiquei bem mais satisfeito com o efeito da sombra totalmente mate do que eu achei que eu ficaria E agora nós temos o batom líquido matte aveludado na cor Pegasus E o gloss labial na cor Vênus. Pelo que eu me lembro de quando eu tava comprando no site esse batom promete ter uma textura levemente diferente da fórmula de batom líquido tradicional. Uma coisa que já de cara eu senti Aplicando essa primeira camada É que quando eu vou movendo o aplicador ele meio que vai tirando o produto que tá embaixo Esse aqui foi o acabamento Vocês conseguem ver claramente Onde o batom saiu quando eu fui passando o aplicador Sinceramente a textura veludada Não é algo interessante o suficiente Pra eu trocar a praticidade De uma fórmula tradicional e já ter uma cobertura Mais alta em uma camada só Mas é, realmente é muito confortável É muito fácil de passar e o batom é bem cheiroso Gente, eu vou aguardar um pouquinho Vou fazer uma segunda camada com vocês aqui nas câmeras mesmo. E lá vamos nós mais uma vez, né, gente? Bom, gente, nessa segunda camada, eu apliquei mais produto. Eu deixei meio que um excessinho de produto aqui pra secar. E eu consegui essa cobertura mais alta que é o que eu estou procurando hoje. O último produto que eu vou deixar nesse vídeo é o Gloss Labial Venus. E ele é um tom bem quente de cobre que reluz pra um lilás. E tem algumas partículas de um dourado meio esverdeado ao meu ver, na minha visão, né gente? Inclusive, eu achei muito bonito. O aplicador dele é diferente aquele gloss mais tradicional. Gostaria que fosse como o aplicador do batom, como vocês podem ver eles são diferentes esse é o do batom e esse é o do gloss, vou aplicar agora o gloss com vocês e eu acho que vai ficar legal por conta de todo esse blush aqui cheirinho de kifuku Sabe aqueles pozinhos de fazer suco, gente? Igualzinho. Definitivamente tem um brilho bem bonito. Eu não enxergo muito as partículas de brilho que tem aqui na embalagem. Sabe se vocês vão conseguir ver essas partículas que eu tô me referindo. Mas, sinceramente, eu não tô incomodado com isso. Eu achei muito bonito o efeito na boca. E, finalmente, com a maquiagem finalizada, vou colocar meu blazer de volta. Vou colocar as minhas unhas também, né? Pra eu dar a minha opinião final a respeito de Karen Bakini Beauty, os produtos que eu aqui testei hoje. Bom, pessoal, essa aqui é a maquiagem completa já finalizada. Gostei de muita coisa que testei nos produtos de hoje, não gostei de muita coisa nos produtos de hoje. E vou recapitular tudo pra vocês. Eu tô com o meu computador aberto no site de Karen Baquini Beauty bem aqui embaixo da câmera. Pra eu ir recapitulando os produtos e também lendo as informações deles pra vocês. Vamos começar com a paleta Blush Pomice Creme Selene by Karen Bacchini. Essa paleta promete ter dois tipos de fórmula em pó e cremosa, que permitem diversos usos nas bochechas, lábios e pálpebras. Hoje eu optei por testar nas bochechas e têmporas, podendo ser usada individualmente ou de forma complementar com as versões em pó, assim como eu fiz hoje. Foi pensada para atender todos os tons de pele, o que eu imagino que seja possível, porque esse tom aqui é super claro, esses tons são médios e esse tom aqui é mais escuro. Promete ter alta fixação e durabilidade e também são pontos-chave nessa paleta. Ambas as Fórmulas que eu testei eu achei incríveis. Vocês sabem que eu não tendo a me interessar por produtos em creme para fazer a pele, mas nessa maquiagem aqui eu consegui com perfeição fazer a minha pele sem nenhum problema. O blush em creme que eu testei hoje é extremamente pigmentado e foi extremamente fácil de esfumar, assim como as versões em pó também foram super fáceis de esfumar. Eu realmente não tenho reclamações quanto à fórmula do produto. Se tratando da embalagem, eu tenho reclamações da embalagem de todas as paletas, tá? Não é só essa, mas essa aqui vai ser a que eu mais vou ter que reclamar Porque a solução de manter o filme plástico para proteger as embalagens em creme preservadas Enquanto você usa as em pó logo do lado É uma das soluções mais... Desesperada, se é que é esse o adjetivo Pra falar a verdade, não é desesperado Porque isso é uma coisa bem óbvia Que muito possivelmente, durante muito tempo da produção Já era sabido Mas realmente, isso de manter um filme plástico Em cima do produto como proteção Quando a gente já viu outros tipos de embalagem Mais funcionais Realmente não é o que eu chamaria de ideal Partindo agora pra paleta multifuncional Iluminador mais contorno Artemis by Karen Bachini. Eu tô muito satisfeito com essa minha variação aqui Eu comecei usando os contornos aqui em Embaixo, né? Comecei pelo mais claro, depois fui escurecendo. Geralmente, eu gosto de começar o meu contorno marcando e depois esfumando. Esse aqui é o tipo de produto que eu percebi que não funciona tão bem para ir marcando. É melhor você já começar a ir esfumando e no final das contas dá certo do mesmo jeito. Quando você vai marcando, ele é mais fácil de manchar a sua maquiagem. Aconteceu em um pequeno lugarzinho assim comigo, porque logo na primeira pincelada eu já notei. Então, esse tipo de produto não funciona para marcar e esfumar ele funciona apenas pra esfumar, mas preciso dizer que eu tô muito feliz com a escolha das cores dessa paleta, ela entrega um contorno mais natural, obviamente que a maquiagem de hoje não é nada natural e nem era a intenção também, mas super funcionaria inclusive pra eu usar uma maquiagem mais simples, uma maquiagem mais leve talvez se eu quisesse um contorno mais dramático eu não encontraria nessa variação aqui, porém existe uma outra variação com cores mais escuras, assim como eu falei pra vocês né, dessa paletinha aqui os contornos foram os meus favoritos os iluminadores me intimidaram de Cara, eu achei que eles iam ter um fundo de cor, mas logo que eu apliquei nas costas da minha mão, eu percebi que eles não têm um fundo de cor e que isso é maravilhoso. O brilho pode passar extremamente despercebido ao aplicar sem uma bruma, né? Assim como eu mostrei pra vocês na primeira aplicação. O que, se você estiver no seu dia a dia buscando por um brilho mais discreto, fica legal também. Como eu queria um brilho mais exagerado hoje, que você pode usar, sei lá, pra ir pra alguma festa, pra algum lugar. Ou para qualquer lugar também, assim como eu faço <risos> Uma bruma vai ser essencial Porém, esse produto te dá essa versatilidade Novamente tenho problemas com a embalagem, já que a gente vê que as bandejas são desalinhadas. Partindo agora pra paleta sombras 12 cores Genesis by Karen Podia Já tem um dia ali no meio, dá pra não ficar assim meio wish esse nome. Mas a paleta de sombras Genesis by Karen Bacchini é formada por 12 tons de sombra matte com textura soft velvet. A forma é composta por pigmentos ultra micronizados que atribuem alta cobertura, facilidade para um esfumado sem manchas, fácil construção de camadas, alta durabilidade e fixação. As cores são versáteis para a construção de sombra do início até a finalização. Eu concordo bastante. Eu amo paletas neutras, assim como vocês já sabem. Muita gente as critica porque falam que são chatos, porque não tem muita versatilidade. Mas, gente, só de olhar aqui eu já consigo imaginar... Um monte de maquiagem diferentes As sombras são extremamente suaves São bem pigmentadas Eu fui construindo a sombra e mostrando as cores que eu tava usando pra vocês Mas aqui na pálpebra inferior Eu usei um pouquinho de preto pra esfumar O delineado e também aqui Na pálpebra superior, depois que eu terminei o delineado E não tem uma cor que eu tenha me decepcionado Eu acho que talvez eu não use tanto Os roxos dessa paleta, mas definitivamente Eu vou usar os neutros, os marrons O preto, o rosa e até mesmo O branco, né gente, que foi o que eu apliquei Pra dar uma clareada e uma fumada mais a sombra. Eu usei oito cores dessa paleta pra fazer uma sombra que parece que tá um degradê, assim, impecável até os meus olhos. Realmente, estou muito satisfeito. Eu queria dizer que eu tenho duas críticas, mas na verdade eu só tenho uma, porque na verdade um é um gosto pessoal, né? Não é nenhuma crítica, assim. Eu gostaria que tivesse algum shimmer, algum glitter. Eu imagino que no futuro outras paletas vão ser lançadas e vão ter sombras coloridas, glitters, shimmers, coisas que até mesmo o próprio público da Karen deve pedir. Mas eu achei muito interessante A primeira paleta da marca, se essa paleta de sombras neutras, a pessoa tem uma paleta neutra, ela tem uma paleta pra fazer praticamente tudo, gente, sem brincadeira, não à toa, são as paletas que mais vendem, porque são as que as pessoas mais usam, né, gente, aqui no canal e nas minhas redes sociais, a gente tem é brincadeira de falar que eu só uso make marrom e tal, mas são as que vocês mais gostam, porque são as que vocês mais usam, né, não sei se vocês tocam disso. Mas a minha crítica mesmo vai pra, adivinhe embalagem, só de olhar pra essa paleta você consegue ver que todas as sombras estão desalinhadas, mas dá de ver, gente, que a construção da carcaça de todas as embalagens é extremamente bem feita e as das bandejas passam longe, longe mesmo. De acompanhar a qualidade da carcaça. Todas as bandejinhas são menores e têm as bordas arredondadas. Se simplesmente aumentasse a bandejinha e fosse quadrada, talvez procurasse um fornecedor diferente para entrar perfeitamente aqui dentro, eu acho que zeraria todos esses problemas assim em questão de embalagem. Partindo para o batom líquido, pegas os mate aveludado by carimbachini. O batom líquido carimbaquini proporciona uma nova experiência com batom mate com sensorial de creme em pó. Pigmentos de alta intensidade com alta cobertura após secagem, longa duração. Alta aderência que suaviza as linhas labiais finas. Eu concordo em quase toda essa descrição, exceto ser uma nova experiência. Isso a gente já viu tanto em produtos coreanos quanto em outras marcas que já trouxeram essa textura. Mas é algo interessante de ver mais marcas trazendo para o mercado brasileiro, que tem um bilhão de marcas seguindo a mesma fórmula de batons líquidos tradicionais. E essas outras marcas não estão erradas. Particularmente para chegar nesse efeito aqui, que é o efeito que eu gosto. Eu teria conseguido em outras fórmulas de uma maneira muito mais rápida. No entanto, nesse produto aqui, você tem a versatilidade de usar ele mais suave. De usar ele mais marcado. De você esfumar ou não. Enfim, você vai decidir. A embalagem dele é muito bem construída. O aplicador é aquele triangularzinho que tem um buraquinho no meio que pega mais produto. E a gente já sabe que dá certo. Que é maravilhoso. Que super funciona. para você conseguir uma alta cobertura dele, né, no mesmo lábios você tem que fazer duas camadas pelo menos no meu teste que foi assim, então não é um produto tão prático, a cor é em Pecável, gente. Pelo menos essa que eu escolhi, eu simplesmente estou me olhando aqui no espelho, estou apaixonado, mas sempre que eu me olho no espelho, eu também tô apaixonado, né? Então fazer o quê? Por fim, o último produto que a gente vai tratar nesse vídeo é o Gloss Labial Brilho Intenso Venus by Karen Bachini. E aqui no site de Karim Bacchini diz que o Gloss Karen Kini possui uma fórmula enriquecida com ativos que cuidam dos lábios, enquanto proporcionam um brilho multidimensional. O aplicador tem uma tecnologia inovadora que dispensa o gloss uniformemente nos lábios e reserva um produto para uma aplicação perfeita Gente, eu preciso limpar o aplicador desse gloss Pra ter certeza que eu não tô ficando maluco Só um instante Vamos tirar aqui todo o excesso de produto E olha só, gente Esse aqui é o aplicador limpo Sem nenhum produto Ó, vocês estão vendo, ó Ele é mais achatadinho, ó Mas eu tô girando aqui pra vocês verem Tem reserva não, ó Tô passando aqui até a unha Pra ver se não são as fibras mas não tem reserva nenhum aqui, gente. O do batom, eu sei que tem. Vou limpar o do batom também pra vocês verem. Eu já mostrei anteriormente pra vocês só de olho, só batendo olho, que eram diferentes. Mas olha só o do batom, gente. Ele tem um fundinho aqui. Esse tem uma reserva, esse aqui não tem não. Eu discordo absolutamente dessa descrição pro Gloss de ter uma tecnologia inovadora que dispensa o Gloss uniformemente nos lábios. Até porque esse aqui tem essa tecnologia e nem inovadora ela é. A gente vê esse tipo de aplicador desde 2019 na cena nacional, tá? Porque na cena internacional até desde antes. Mas o aplicador do Gloss, assim como vocês viram, realmente não tem absolutamente nada de extraordinário, como a descrição diz. Quanto ao brilho multidimensional, o brilho continua mais ou menos a mesma coisa que tava na hora da aplicação, obviamente na hora da aplicação tava mais brilhante, né, gente? Mas ainda assim, vocês podem ver. Eu considero que tá um brilho bonito ainda. Não sei se esse gloss por cima da boca natural, né, sem nenhum batom, estouraria mais esse brilho multidimensional que a marca promete. Mas, sinceramente, o que eu tô vendo aqui é uma cor de batom com um gloss cima mas sendo bem sincero, eu tô satisfeito Porque o que eu me importo com o um gloss é Ele trazer hidratação, um leve Brilho e não necessariamente Alguma cor, alguma coisa assim, sei lá Eu não faço tanta questão, mas eu sei que é o propósito Desse gloss aqui, porque ele tem cor, ele tem brilho né? Ele tem um efeito bom, na minha opinião Mas quanto às descrições do Aplicador, eu discordo Bom gente, essa foi a minha resenha De alguns produtos de Karen Bikini Beauty Deixo aqui os parabéns pra marca, afinal de contas É uma marca nova chegando no mercado E eu amo sempre testar coisa nova, eu tenho certeza que a minha resenha não vai ser a única a apontar esses pontos negativos que eu citei aqui hoje, principalmente esses relacionados à embalagem. Espero que a marca trabalhe nisso, os lançamentos futuros, mas me conta aí embaixo o que que você achou. Se você já testou ou tá com curiosidade de testar, comenta aí embaixo, comenta o que que você achou. Se você amou os produtos, se você não gostou, deixa a sua opinião aí embaixo que a gente junto vai ajudar quem tá com dúvida do que escolher de maquiagem. Se você gostou de assistir as minhas opiniões e considerações, já vai deixando seu like se você não gostou? Deixa o seu dislike. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou @gjtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas plataformas sempre tem vídeos, fotos, ensaios, reels, fotos e stories de viagem maravilhosos que você não pode perder. Tudo em @gjtrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan. Muito.